Um livro a cada três meses. Essa é a quantidade de livros que leitores comuns leem por ano no Brasil com um detalhe. Isso à base de muito esforço, procrastinação e na hora que dá. Sem nenhuma gestão do tempo para se dedicar à leitura. E quer saber o pior? Depois de três meses, quando eles terminam de ler um único livro, não se lembram de praticamente Nada. Prazer, meu nome é Renato Alves, eu sou pesquisador cognitivo, autor de nove livros sobre neuroaprendizagem e melhor memória do Brasil. Eu quero mostrar a você a quantidade de livros que leitores que utilizam o meu método de leitura rápida leem frequentemente. São mais de 50 livros por ano, dedicando em média 17 minutos por dia. Tudo isso com compreensão, foco e o melhor com a memorização dos textos lidos. Você quer entender como funciona esse método que está revolucionando o jeito de aprender? Você quer colocar as suas leituras em dia lendo sem esforço mais de 50 livros por ano? Toque agora no botão saiba mais e cadastre-se na aula gratuita que eu vou fazer nos próximos dias. Mas toque agora antes que esse vídeo acabe e você perca essa excelente oportunidade de criar o bom hábito de leitura na sua vida.